Bicho, e aquela indagação, né? Qual? Por que a gente não muda o nome do canal? Para 7K. Sabe que o universo não tem lógica de momento nenhum? Né? Inclusive o canal é 4K, mas é. tem 7. É. <risos> não sei, <risos> cara, é porque todos são almas que se fundem fudem. 7K, uma só 4. E as 4K, uma Acho que 4 soa mais bonito do que 7. Né? É 7K, 7K. Não pensar que o nome de cidade. É. Sete cabras. Sete Velho. Caralho. Bora, bora lá pro rolê? Aonde? Lá, calma, lá no mano. povoado de sete, sete cabras. Sete... É, pô. Sete, sete pô. Calma, pô. Eu quatro cabras mesmo e acabou. Sete cabras, velho. mais um Primeiras Impressões Aí... Dessa vez uma sugestão surpreendente do cara do King Rau, né? isso, é isso? Vamos no... se no aqui no... no vídeo Bicho, que abertura! Negan. Que... é, Que é anime! Que anime um episódio e já deixou a gente aqui Não. boca aberta com um final de episódio avassalador Tria sonora surpreendente o tempo todo desde a abertura, durante o anime e para o encerramento Nossa. Mas só inventar aqui sem fôlego Então um negócio sem fôlego Que sugestão, velho Valeu É uma sugestão até que o nosso colega Alisson sempre dava de assistir E dizer é um bom Só que nunca assistiu, entendeu? Nossa. já presta atenção Que a gente falou do anime, mas não disse qual é o anime É Cabo e Bibop Cabo e anime que o velho, não esperava ser tão caraca, velho. não bicho foi uma verdadeira obra de arte bimai velho agora nós sabemos que é um carro. olha só a prim... olha só a premissa do do anime do da história é simplesmente um cowboy espacial é assim algo simples assim a gente pensa poxa de novo história de cowboy, é. de novo história de caçada de recompensa De novo Mas os caras fizeram isso de uma maneira tão genial, bicho Que realmente impressiona, assim, todos os aspectos pra... é, a, assim, a trilha sonora genial, é, a narrativa poderosa é. Prende você, você quer é saber Você é TF. Você não consegue se assim, desviar o olho da televisão. É. Adiós. Você fala da beleza arrebatadora da personagem, é. e para falar a verdade, que <risos> personagem, né? Não, e também, ele sabe o, colocar o humor no lugar certo é. também. E sutil. É, muito e, de forma sutil, não, não é, não é aquela forma já. escancarada como a gente vê muito diz, em outros animes japoneses. Ele sabe a medida certa de usar cada ah. elemento dentro do espaço dos 20 minutos de episódio. Um dos pontos que ajuda o Pop é porque ele é semi, ele é para para adultos. ele não é para adolescente. então o autor teve um pouco mais de liberdade, através então, da questão do lado da... É, da do lado de, de recompensas, do lado um pouco mais obscuro, um lado mais violento, e colocar um elemento sombrio, tá ligado? Um elemento mais... um pouco mais de é aí detalhe, a gente só viu o primeiro episódio e gente já tá falando so assim Só so so so so so so so um, episódio só um Um anime que já vai fazer duas décadas, né? É, é duas. foi nessa de 98 Então pessoal, a gente finaliza a primeira impressão de hoje Deixa já a sugestão pra que vocês vejam esse anime, que é surpreender Agradeço ao Kingeral pela sugestão, belíssima sugestão, inclusive e, de, de, de, de geral, a gente agradece o pessoal que já vem acompanhando o canal e se inscreveu, se você não inscreveu ainda, se inscreva e um cheiro para a galera que é no pé aqui. Valeu! Sem aí, ainda... Tá bom? Tá bom? Vai dar, vai dar... É lá... Suca! Isso aí! Badala, é badala. Badala. É. Ah. Isso aí? Eu já botei pra gravar viu? Oh, pera aí, <risos> No copo de doguinho. Não, peraí, peraí. Pera Velho. O aqui, pô. É, sério, cara Peguei no flagra mas você botando no copo de doguinho. Ah, <risos> não. Não, não, não, não. É? é.